No Redifes dessa semana, você acompanha as ações, pesquisa e extensão das universidades de todo o país. Na UNB, pesquisadores desenvolveram uma nanomolécula que permite aumentar a eficiência no tratamento do câncer. E quais os impactos do envelhecimento no nosso organismo? A Ufscar responde pra gente. Vamos falar também sobre podcast. Pesquisadores da UFMG explicam as principais características dessa forma de comunicação tudo isso e muito mais no Rediffes desta quinta às 9 horas no canal 15 da Net e no fcmbr Campos. até lá